Ah, uh, e, o, e o tal do, do desembargador Cássio, Cássio Nunes Marques? Ele que quer ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro quer que ele seja, né? Indicou ele, vai ter que passar pela sabatina no Senado, tá aí, piauiense, e ele tá sendo acusado, gente, gravíssimas as acusações de plágio de que ele, imagina você, um ministro do Supremo Tribunal Federal, teria copiado, copiado a, a, a, a, o trabalho de um colega advogado para fazer a tese de mestrado dele. Copiado ali, ipsis literis, como eles gostam de dizer, né? Letra por letra, inclusive erro de português. Passou também, tipo copiou, colou. Além disso, disse que tinha feito uma pós-graduação numa universidade da Espanha, não sei o quê. A universidade da Espanha falou: escuta, não temos nenhum curso de pós-graduação aqui. Detalhe, ele teria feito esse curso de pós-graduação em cinco dias. Porque é o prazo que deu para ele acabar o doutorado. Pós-graduação, minto, gente. Desculpa, é pós-doutorado. Doutorado, pós-doutorado, pós a coisa é chique. É? só que ele tinha acabado o doutorado, ele teria que ter feito esse pós-doutorado pós, pós em cinco dias. Isso não existe. Isso não existe. E agora tem outra acusação, de um escritório de advocacia, onde ele trabalhou, onde o irmão dele trabalha até hoje, ele trabalhou quando era advogado, e que teria negócios com a companhia elétrica lá do Piauí, que não passaram por licitação. O Tribunal de Contas da União chegou a mandar o contrato ser cancelado, porque tinha que ter licitação, o governo do Estado tinha que fazer o processo de licitação. Só que isso não foi respeitado até hoje. Então é mais uma investigação, mais uma sombra sobre esse Cássio Nunes. E vocês sabem que, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o mínimo é você ter a sua moral ilibada. Nada contra você, nada. Já começou a aparecer. Vamos ver o que vão fazer os senadores, porque vai ter que ter a tal da sabatina e ele vai ter que passar na tal da sabatina, né? Vamos ver o que, que vai acontecer por aí.